Em nome do eu sou o que eu sou, invoco agora a chama verde da cura, que se manifesta através de um poderoso pilar de luz, que me conecta ao coração da fonte divina, em comunhão com o comando de Santa Esmeralda e o coração da Mãe Terra. Recebo agora todos os atributos divinos da cura, verdade e abundância. Ativo agora o poderoso Merkaba que se manifesta em nona dimensão e me dirijo para a nave do comando de Santa Esmeralda. Peço auxílio para as equipes de cirurgiões, geneticistas, e as equipes de resgate para me auxiliar no que for preciso no caminho de minha libertação e cura. Invoco os amados mestres Hilarion, Palas Atenas, Elohim Vista, Cristal e toda a Hierarquia do Comando para me auxiliarem durante esta cura. Peço perdão agora pelo mau uso das energias. Peço perdão pelos pensamentos, palavras e ações. Peço perdão por tudo que tenha criado desarmonia e desamor, por tudo que tenha me afastado da comunhão com a fonte divina, para comigo mesmo, minhas encarnações passadas, meus entes queridos, para com a Mãe Terra, com todos os seres de todos os reinos e com meu eu superior, eu peço perdão, por tudo o que necessite ser perdoado e curado. Eu me perdoo. Eu, humildemente peço que a chama verde da cura interceda agora em minha vida, em minhas células, átomos, chakras e corpos. Peço a intervenção agora para a cura restabelecendo a Verdade, a Cura e a Perfeição Divina. Eu estou curado, meu corpo, minha mente, alma e espírito estão agora em comunhão e unificados e minha cura já se manifestou no nível mais alto das dimensões superiores e já se instalou no meu corpo físico e em minha realidade. A chama verde da cura me inunda com seu amor e irá trabalhar pelo tempo que for necessário assim como me coloco prontamente à disposição para durante 21 dias ir às naves do Comando de Santa Esmeralda durante o meu sono, com o propósito da minha cura e ajudar meus irmãos de jornada. Direciono também esta energia magnífica de cura e restauração para a amada Mãe Terra, e para todos aqueles que necessitem de cura, de acordo com o merecimento e abertura de cada um. Eu estou curado, e todos os que têm as mesmas aflições que eu tinha, estão agora curados também. Que se resplandeça agora a chama verde da cura. Que se resplandeça agora a chama verde da cura. Que se resplandeça agora a chama verde da cura. Que os anjos da cura se multipliquem por todo o infinito, restaurando nossos veículos inferiores de acordo com a perfeição divina. Removemos agora a toda imperfeição e ação menor que a verdade. Saímos das massas e nos desconectamos de toda manipulação. Transformamos nossa realidade em cura, harmonia e perfeição. A expansão da chama verde nos inunda de amor e transforma as nossas vidas. Que esse poder se multiplique agora. Que esse poder se multiplique agora, que esse poder se multiplique agora. Eu sou amor, cura e abundância na minha vida e de toda a humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Expresso humildemente, com todo o meu amor, minha eterna gratidão à chama verde da cura e ao comando de Santa Esmeralda. E assim é.